Hoje, a minha dica no Sonho em Prosa é um compositor do interior do estado de São Paulo, Clayton Rolo. E aí, meu velho, beleza, cara? Beleza, Renê? O amor cantando Beautiful day Abraçaria sem cessar Cara, 2011 saiu lá a Companhia dos Ásperos Tristes. Isso. Depois, você soltou um segundo material logo depois, né? E agora em 2019, agora não, né? Já há um, ano, hum, é, seu um último, ano. Seu último EP aí, uh, trazendo um pouquinho mais das suas ideias de composição, etc. E o que eu achei curioso aí no seu episódio veranil, né? É, observando as, suas, as suas, suas canções aí, foi uma... Essa, essa, essa sua maneira bucólica de compor ainda continua, assim mas ela mudou um pouco de paisagem. né Me parece que que as suas últimas é. composições, seus outros trabalhos, eles tinham um, um foco um pouco mais, uma crítica ao outro, um olhar é, talvez assim mais questionador do comportamento das outras pessoas. E esse parece mais uma leitura interna sua, você explora mais, acho que, as suas percepções, as suas sensações. Tem um pouco a ver isso que eu estou te dizendo ou <risos> não tem nada a ver? É, eu acho que tem, sim, cara. É, assim, ó, eu acho que desde a primeira composição, desde a primeira composição sem, sem ter sido lançada, né, eu acho que ela explora muito essa coisa mesmo do bucólico e essa coisa aqui da minha cidade, né, da, da, é, do interior paulista em geral, né e até esse último lançamento aí ele também tem carrega um pouco dessa coisa né e eu acho que ele tem né né como como se diz ele não tem a intenção de, de, de fazer parte de, de outra coisa senão a, a esse esse próprio ambiente assim né e aí o que eu né o que eu acho que diferenciou um pouco foi exatamente a, a estrutura assim né que eu tentei fazer um negócio mais... Uma coisa mais... Não sei, uma coisa mais wave, sabe? Aquela coisa que tem uns, tem uns beats, né? Então, eu tentei dar uma cara um pouco mais... Um pouco mais anos 80, assim, sabe? Então, acho que ele... Mas, poeticamente, ele tá na, ele tá na mesma linha. Ele segue a mesma linha dos outros discos, né? É, acho, que, acho que é meio por aí, assim. E tem também... É, esse álbum tem a produção a coprodução né com o Rafael Castro de novo né um parceiro da, da, das Isso. antigas aí né sempre te deu uma força nesse sentido também com com o olhar dele né é, mas, é. ao mesmo tempo, eu percebo que você é o cara ali que vai tocar todos os instrumentos, né? Tem aí uma bateria eletrônica do seu lado aí. É uma, eu, eu, eu vejo, assim, o seu trabalho, Cleiton, acho que desde o do primeiro álbum lá, é um projeto muito seu, assim, por mais que tenham pessoas que você traga, assim, é tudo uma cara muito sua, você faz questão... É. Vou lá e faço a linha do baixo, eu quero desse jeito. É, ter umas guitarrinhas nos contras, assim, que se mantém como uma linguagem sua, eu já, né? Desde o primeiro álbum. É... É muito uma expressão Sim. sua, né? É, é assim, né, é, A gente, né, eu lido um pouco com a limitação dos instrumentos, né? Porque tudo que eu, que eu toco, tudo que eu sei, é, tudo que eu, que, eu, que eu aprendi, assim, com, né, com, com tirando com o ouvido, né, aprendendo com revistinha de guitarra, com esse tipo de coisa, né? Então, o pouco que eu fiz de aula de música quando criança, assim, eu não lembro de mais nada, sabe? De piano, então é tudo coisa que, que eu vou eu vou aprendendo, de reaprendendo de novo, né? Que nem né, o instrumento que eu nunca toquei, que eu tô aprendendo agora, é a bateria, né? Então é tudo meio que um desafio, sabe? Então eu quero colocar minhas coisas ali, mesmo não sabendo fazer direito, sabe? Então eu gravo o baixo, eu gravo a guitarra, vou gravando as coisas. Engana bem, aprendo... cara, engana bem, viu? Engana bem, né? <risos> E aí o Rafa, ele me ajuda bastante, porque como ele já tem é, um know-how de, né, de, de produção, assim, né? E ele toca muito, né? Ele toca muito todos os instrumentos, então ele, ele me ajuda em alguma coisa, do tipo, nesse último disco aí, ele ele criou o piano de uma música, é, ele criou o beat de, da, da, da própria música Episódio Veranil também, sabe? Então, ele me ajudou né, nesse tipo de coisa e de deixar com uma né, com uma característica que eu queria, assim, né? E aí, né como eu já conheço bem a produção dele, a gente já se conhece também, né? Desde muito criança, né? Então, sempre rola, né? Sempre rola de fazer esse tipo de parceria, assim. Mas ele é, é isso, né? Ele, ele ele coloca aquele... Dá, dá aquele molho no, no que falta na, né, nas minhas atrapalhadas aqui, né? Eu, eu, eu, jogo para ele um monte de coisa gravada tudo gravado aqui tal aqui para mim ainda não tá aquelas coisas mas só que depois ele né faz a mix a master ele dá um né joga lá uns, uns compressores umas coisas assim e aí fica fica interessante né ele fica vai, vai chegando do jeito que eu que eu tava pensando assim muito bom e esse episódio veranil aí que é né, o título do do EP e também da música de, de abertura e é até curioso, né? porque você começa ouvindo o EP com uma sensação meio... né? Uma busca por um otimismo, um, um certo vislumbre, mas depois, logo na sequência, é... acaba mudando bastante de figura com essa coisa de caçando o otimismo, né? uma, uma, uma música que tem esse tema. É... Da onde é. te despertou né? a temática desse EP? É... O que, que te inspirou para produzir ele? Cara, a temática, eu acho que, assim, eu, eu sou muito, eu sou muito é, vidrado com essa coisa de tempo, sabe, de, de, aqui em casa eu tenho uma espécie de um mirante, assim, que aí, ali eu, todo dia eu vou lá, fico na, sabe, aquela coisa, é... Aquela coisa bastante é, ritualística mesmo, de ficar vendo o céu, ficar vendo o, o, o pôr do sol e nascer de sol e não sei o quê. Então, eu me prendo muito a essa coisa de nuvem, de, sabe? Então, eu, eu, tudo que eu, que eu percebo ali, né? ou aqui na cidade mesmo, olhando para o céu e para o sol, esse tipo de coisa assim, me, me remete a esse tipo de tema, sabe? Umas coisas de, não sei, de tipo... É dá um certo otimismo sabe apesar de né apesar de tudo que acontece é... parece que meio que recarga um pouco a bateria sabe quando eu quando eu falo disso quando eu quando eu vejo esse tipo de, de paisagem aqui na nossa região e tal né então eu acho que é tudo meio que assim sabe meio que pira de, de sei lá de ficar de ficar tendo tendo uma paisagem bonita ficar vendo cores e tal eu acho que não sei eu acho que eu trabalho a minha música com bastante com essa coisa de cor, sabe também porque eu sou designer gráfico então eu, eu, eu parece que eu visualizo a música meio com sabe o um negócio sempre é, com as cores assim sabe eu acho que que esse disco ele tem a cor de, disso sabe uma coisa é, é otimista, mas ele é intimista também, sabe? Então, ele fica aquela coisa ali, aquela penunda. É, é o otimismo do Cleiton, né? Que é sempre meio bucórico. Assim, é, então, suas, é, suas músicas. É, é, um, é um otimismo mais ou menos, né, cara? <risos> cara, você falou né, que trabalha como designer, né? Trabalha na comunicação, na verdade, de maneira geral, já há muito tempo, né? E aí, um cara que tá ligado na comunicação e é um artista também, como é que faz pra caçar otimismo nesses tempos, velho? É difícil, né, cara? Você fala em relação à música ou em relação a, a, a, relação a tudo? A, a tudo, né? Porque a música é parte também, né? <risos> Nossa, cara, é, é complicado, né, bicho? Tipo, eu acho que assim, cara, é, esses tempos, né? Tanto, tanto tempos políticos do Brasil quanto o lance da, da pandemia... É, teve lá a sua serventia saca? Eu acho que teve lá a sua serventia Pessoal, assim, lógico né? Negócio que é, Essa coisa de, de Aprender a viver consigo mesmo é Aprender a viver em companhia De si mesmo né? Que já não, né, não tem essa coisa De estar tá junto com a galera Não tem essa coisa de né, de sociabilizar Eu acho que ela ela Vem em prol de alguma coisa sabe? Em prol de, de alguma coisa benéfica assim para si mesmo, né? Então foi interessante essa coisa, sabe? É, aprender a lidar com a solidão, aprender a lidar com as com as próprias os próprios pensamentos, né? E, e fazer se fazer bem consigo, sabe? Então, né? É, eu acho que, que deu para deu para deu para tentar passar um pouco por cima disso, é, exatamente tendo esse tipo de, de pensamento, né, de, de, de própria, de ter de ficar feliz com a própria com a própria companhia, né. Aí em relação à música, a música é, é aquela coisa que, que te ajuda nessas horas, né. É, você está ali, né? Nossa, vários fins de semana sem sair, vários dias é, enclausurados e não sei o quê, e a música te ajuda nessa, né, você grava um negocinho aqui, você aprende uma coisa ali, né, então, inclusive, é, nessa, né? com, com a pandemia, é, eu posso dizer que, que eu consegui aprender algumas coisas, sabe, que em outra hora eu não faria por, por conta de estar né? tá saindo e tal, e rua, né, e, então, né? Tem, tem esse lado também, né então acho que acho que dá para dá para tirar um, um mínimo de um negócio bom aí sabe mas é, é duro não é não é fácil não E aí nesse nesse seu otimismo aí já tem né? você falou que já está produzindo mais material novo já tá gravando mais coisa aproveitou que aprendeu coisa nova aí é. também e aí fugindo também um pouco desse um pouco rock indie que você vem produzindo você disse né é, eu tenho intenção de, é, tô aprendendo, né, tô ouvindo muito essa coisa de Carimbó, né, Aldo Senna, é, o, o, os Cordeiro, né, o Felipe Cordeiro, o Nelson Cordeiro, é, Felipe Cordeiro e o pai dele, o... então eu tô aprendendo tudo isso aí, sabe, tô, tô fazendo umas guitarras de guitarrada, um baixo naquele estilo, então... É, a bateria, aprendendo bateria, então aprendendo é, músicas que eu não, não faria, né, normalmente, né, que eu nunca aprendi, nunca toquei, né, então isso já me ajudou bastante. Cleiton, mas rolou um freio de mão muito forte aí, porque você lançou o seu disco no finalzinho, né, de 2019, era pra estar agora, né, em 2020, fazendo esse som, tocando por aí. Estourando, cara. Era pra estar estourando, bicho. Pois nossa, é, e cara, ficou nossa. assim, ficou um álbum muito bacana, cara. Eu queria ver ao vivo também o show, <risos> cara, e não, né, não tive oportunidade. Como é que vai ser? Voltar, assim que, que puder voltar, vai ter uma agenda cheia aí. E se tratando de música independente, cara, não dá pra esperar muita coisa, sabe? Talvez também ia ficar igual, sabe? Mesmo sem pandemia. <risos> Cleiton, não, você é um cara da comunicação, você tem que fazer o seu álbum aparecer, porque fica, ficou muito bom. Você sabe que eu gosto do seu trabalho desde o primeiro disco lá atrás, né? Sim, tô sim. fã do seu trabalho, mas assim, faz esse disco rodar, cara, porque ficou muito bacana, velho. É, a intenção é fazer... Eu, eu não sei como vai ser agora com, né, com o retorno, com a, a possibilidade de retornar, assim. mas... É... Porque cada, cada época é uma coisa, uma, é um sentimento diferente, né? Então... Agora, com essas gravações que eu estou fazendo aqui, talvez a banda seja, assim, o show talvez seja completamente diferente do, daquele do episódio veranil. Mas eu vou fazer um apanhado, né? Assim como eu sempre fiz, né? Pega uma música, uma ou duas músicas o primeiro, uma ou duas do segundo e tal, faz uma releitura de uma música aqui e ali e tenta fazer nessa, nesse formato. Mas esse novo álbum, eu espero que ele ele tem uma cara diferente dos outros mesmos, diferente diferente mesmo. Sabe? Eu quero fazer uma coisa é, não mais não mais só sobre mim, sabe? Sobre a galera que eu converso, sobre o, as as coisas que, que me cercam assim, né? Os comentários, a, a, a, as dúvidas. Então esse disco ele, esse disco novo ele é, ele tá mais mais com essa coisa de, de outras pessoas. Sabe? Então a gente fica esperando esse novo material aí né, sair, Cleiton e, velho, muito obrigado aí pela, pela conversa, é, boa sorte né, com esse álbum 2019 e com esse novo que tá para sair aí também, e a gente espera poder ver você tocando logo, logo aí, cara, nos, nos shows no interior do estado de São Paulo. Pô, oh, legal, René, eu agradeço muito, cara, agradeço muito de, de, de, né, pelo espaço, o espaço que você tem dado desde o começo, do, do, do, né, o primeiro disco, o primeiro rabisco de coisa ali. Tamo junto, então vamos de som, episódio veranil com Clayton Rolo, valeu! What?